Eu não tenho tempo pra viver Não tenho tempo nem para dizer adeus E me arrependo das memórias dos amigos Que foram fiéis antes e de me deixarem pra morrer Pensei que essa é a verdade Porque tantas vezes fazem me morrer Os monstros sempre vagam no luz, Eu só queria bloquear as portas e esperar tempo passar A minha lanterna está ligada Estou colocando a minha vida em risco de que ganhei, mas não terminei. E o pesadelo sempre é se repetir. Devo me acalmar e aguentar. Me manter acordado até o sol Mas não sou forte assim, eles não vão sumir. Ainda querem o que estou de mim. Eu mais vontade de matar, para mostrar que aí eu estou vida Estou cansado das respostas, e tenho prioridades. Como se vida me a vida não devia voltar. Estou te gaguejando e novamente, ninguém vai escutar, ninguém vai entender. Estou chorando tanto quanto falo, pois não gosto quando grito. Quero voltar ao início. A minha lanterna está ligada. Estou colocando a minha vida em risco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 you <laughs>